Olha só o Cup, e uma coisa que está se tornando cada vez mais importante ao longo dos anos são pautas sociais ou humanitárias. Como questões sobre a mulher, negros, indígenas, mas também sobre direitos LGBT. O que é maravilhoso porque um grupo social que sempre foi forçado a viver nas sombras está cada vez mais podendo ser apenas mais uma pessoa no mundo. Mas nem tudo são flores. Ainda existe muita desinformação no mundo. E uma das coisas das quais a gente, que é LGBT, está cansado de perceber é como as pessoas não sabem o que é homofobia. Elas não sabem, muita gente acha que sabe, acha que é isso aqui, mas não, não é isso. E eu nem julgo tanto essas pessoas, sabe? Porque tem tanta desinformação sobre tanta coisa que essa é só mais uma delas, mas... Então a gente nunca pode assumir que a gente sabe tudo. Sabendo disso e no fato de que você clicou nesse link, né, por livre e espontânea vontade. Vamos conversar e descobrir o que é homofobia, transfobia, LGBTfobia, um mito sobre homofobia que seria muito engraçado se não fosse trágico é a ideia de que fobia significa medo. Então, homofobia é medo de homossexuais. O problema é que o sufixo fobia não significa só medo. Significa temor ou aversão exagerada a situações, objetos, animais, lugares e qualquer coisa. Sabe? No caso, a homofobia é a rejeição ou aversão ao homossexual ou à homossexualidade. Então, você captou, né? Esquece a palavra medo. Ficar insistindo nisso é gramaticalmente incorreto, não faz sentido nenhum. Lembre da palavra aversão, rejeição. E essa aversão pode se manifestar de diversas formas. DIVERSAS. Você pode demonstrar isso por apatia, desprezo, discriminação, violência. Ou seja, homofobia não acontece só quando chegam lá e dão um murro na POC. O fato de você discriminar, de considerar menos, achar que uma pessoa deve ter menos, por ela ser gay, já é homofobia. O lance é que a gente costuma muito falar Ah, fulano é homofóbico. Eu não sou homofóbico. E essas coisas, dando às pessoas o valor de que elas são ou constantemente homofóbicas, ou elas não são nem um pouco homofóbicas. Mas, na realidade, as coisas elas não são assim. A homofobia ela está em comportamento, em ações. Eu ou você pode estar praticando atitudes homofóbicas sem nem sequer ter a ciência de que nós estamos fazendo isso. Nós podemos, sem a intenção de ser homofóbico, ter comportamentos homofóbicos, ou disseminar ideias homofóbicas. Por isso que atitudes falam mais do que intenção. Porque mesmo que sua intenção não for ruim, as consequências das suas atitudes são as mesmas de quem tem uma intenção ruim. Então, por exemplo, não adianta você ser bem intencionado, mas achar que um beijo entre dois homens deve ser escondido do olhar público, enquanto o beijo de um homem e uma mulher pode ser visto por todos. É por isso que não importa se você é amigo de pessoas homossexuais. Você pode ter amigos homossexuais e ainda ter comportamentos e atitudes homofóbicas. O seu amigo não te isenta de ser homofóbico. E, aliás, ser gay também não te isenta de ser homofóbico. Isso tudo acontece porque a homofobia, ela tá internalizada na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, porque é tão normal, a gente dificilmente questiona nossas ações, já que todo mundo faz. Então, essa internalização acontece de uma forma tão intensa que nós temos que sempre estar nos questionando e questionando nossas atitudes. Não adianta você falar que você quer o bem de todas as pessoas igualmente, mas não reconhece de que o Brasil é o país que mais mata LGBTs. E de que LGBTs morrem apenas por ser LGBTs, ou de que você recusa reconhecer de que pessoas LGBTs devem ter o mesmo direito a casamento, a união, do que pessoas que são hétero, ou até mesmo de ter os mesmos direitos básicos. Ou mesmo se você ainda recusa a reconhecer a opressão de que pessoas LGBTs, e principalmente pessoas trans, sofrem porque a sociedade não aceita essas pessoas em diversas instâncias, como, e talvez principalmente, no mercado de trabalho, e que você recusa a achar de que o Estado tem qualquer obrigação de fazer qualquer coisa sobre isso. Ah, e por falar em pessoas trans, é importante reconhecer o seguinte. Homofobia é o termo mais conhecido, mas para cada letra do LGBT, tem-se um recorte mais específico sobre suas vivências. Porque uma pessoa gay é tratada de forma diferente, que é uma pessoa bi, que é tratada de uma forma diferente, que é uma pessoa trans. Então elas passam por coisas diferentes, problemáticas diferentes. E, e às vezes homofobia é usado como aversão a todo qualquer LGBT, mas é só aversão a homossexuais ou a homossexualidade. Então, transfobia é a rejeição ao transexual, transgênero ou a travesti e a transgeneridade em geral. E assim vai, com bifobia, panfobia, acefobia... Mas é claro que, para englobar todas essas aversões, tem o termo LGBT Fobia, que seria a rejeição ou aversão à pessoa LGBT ou a orientações e identidades LGBTs de forma geral. Mas pra que tantas palavras, gente? Como eu disse, cada letrinha ela tem um recorte específico e vivências específicas. Por exemplo, enquanto bissexuais sofrem com os estigmas de que eles são promíscuos e vadios, pessoas assexuais sofrem com o estigma de que possuem problemas hormonais ou biológicos de alguma forma. Afinal, Invisibilizar também é uma forma de oprimir. Não reconhecer que uma pessoa LGBT existe também é LGBTfobia. Mas, Cup, isso quer dizer que eu, mesmo achando que todas as pessoas são iguais e merecem ser tratadas de formas iguais, posso estar sendo LGBTfóbico? Como é que eu posso saber? O melhor que eu posso dizer pra você é. Mantenha a cabeça aberta para a possibilidade de talvez você ainda ter comportamentos internalizados que são problemáticos. E não se sinta pessoalmente atacado se alguém aponta algum desses comportamentos em você. A gente se sente muito mal quando alguém chega e diz que uma atitude nossa é problemática ou discriminatória quando a gente não tem essa intenção. Ninguém se sente bem com isso. Isso pode acontecer com você, comigo, e o melhor que se pode fazer é ouvir o que essa pessoa tem a dizer sobre tal comportamento e parar por um tempo para repensar sobre isso. Não entre na defensiva como se a pessoa tivesse te taxado como um monstro e que você é a pior pessoa do mundo, porque talvez o seu comportamento realmente não seja um comportamento bom. E, afinal, se você tem um comportamento homofóbico internalizado, a culpa não é completamente sua. É da sociedade que coloca essas coisas como uma coisa ok, como uma coisa normal, como uma coisa que deve ser a se, aquela a se seguir, e que te disse que isso é ok. Mas, a partir do momento que você tiver a acesso à informação de que isso que você faz faz mal a outras pessoas, e mesmo assim você decide manter seu comportamento da mesma forma, o problema vai passando a ser seu. E a culpa vai passando a ser sua, completamente. Veja bem, eu sou LGBT, e nem por isso eu acho que eu não posso acabar sendo homofóbico. Por isso que eu nunca chego disso. Eu não sou homofóbico. Se eu acabar sendo, em algum momento, discriminatório de alguma forma, eu realmente quero que as pessoas apontem isso para mim. Para que eu possa repensar, mudar e me tornar uma pessoa melhor para mim e para as pessoas em volta de mim. Ser orgulhoso nessas horas não faz bem a ninguém. Não a você e não a ninguém em sua volta. É. É complicado. Esse é um assunto complicado, porque a gente realmente sempre fica muito orgulhoso e não queremos reconhecer nossos comportamentos que são ruins para as outras pessoas. Mas é realmente uma coisa que a gente tem que ter uma autocrítica muito forte. Porque, na realidade, todos nós queremos o bem para as outras pessoas. Mas o que é esse bem, né? Nós temos que questionar nossas atitudes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like e de compartilhar com as pessoas. Que você acredita que podem aprender com este vídeo? Deixem sugestões de vídeos ou de assuntos das quais você talvez queira saber que eu possa, talvez, fazer um vídeo sobre. Eu sou apenascup em todas as redes sociais. Vem me seguir para a gente manter um contato. Principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo. É isso. Até mais, gente.